Você sabia que existe uma função secreta no aplicativo da Uber que ela não conta pra gente que é motorista? Agora que eu atingi mil inscritos no meu canal, estou iniciando uma série onde eu vou contar os segredos do aplicativo. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês é a função secreta que existe na Uber. E assim como diversas outras formas que eu vou contar uma playlist ou alguma coisa que eu vou montar aqui para vocês, onde eu vou estar contando todos os segredos e estratégias que eu tenho. Infelizmente a Uber não passa essa informação para gente. Fussando um pouco no aplicativo, você descobre várias coisas importantes que podem te ajudar quando você está em alguma necessidade e tudo mais então assista esse vídeo até o final que eu vou te mostrar como é que você acessa essa função secreta então vamos lá pessoal, vou estar mostrando pra vocês aqui como é que funciona essa função secreta no aplicativo da Uber Não é tipo nada extraordinário assim, é algo que vai poder te ajudar caso você esteja com aqueles problemas de consecutiva Que você quer dar aquela pausinha para esticar as pernas, ou quer dar aquela pauzinha para almoçar e você não sabe quantas corridas você tem no momento Ou até mesmo quando você quer dar aquela parada e você não sabe quanto que é o valor, sabe quando vai tocando uma corrida atrás da outra E você não sabe quanto é que faturou no momento Então vamos lá, eu vou iniciar aqui a corrida e essa função ela serve simplesmente Infelizmente para você o que você já tem de ganho, como é que tá as suas promoções. Ele vai mostrar exatamente essa telinha aqui de cima para a gente, quando a gente estiver durante uma corrida. Eu vou iniciar aqui, vamos ver se toca a corrida, eu vou mostrar para vocês como é que funciona, beleza? Qualquer coisa eu vou dar uma cortada no vídeo. Então, pessoal, Eu vou iniciar aqui na corrida select. E beleza, a função ela funciona o seguinte: eu vou puxar o meu rostinho aqui um pouco mais para baixo. Porque o que, que você vai fazer? Tá com essa tela aqui de da corrida iniciada. Você vai vir com o seu dedo aqui onde está escrito ó, na rua Fernandino Rampone, Rua de Secadouros, e vai puxar ela para baixo. Ó. Tá vendo que bacana? Você puxa lá para baixo, ele vai mostrar a opção de você definir um destino para você verificar o seu perfil. Ó. Você vai dar uma olhadinha no seu perfil e tudo mais, ver os seus ganhos. Quantas viagens você falta para fazer a sua promoção e tudo mais. Então é super interessante essa função Por mais assim que você fale Pô, eu já conhecia, mas meu tem gente que não conhece E ela, quer ou não, é uma função que ajuda você a dar aquela pausa né, Porque quer ou não ficar trabalhando direto não dá certo né. Então é isso pessoal, não vou me estender muito É uma função secreta que existe nesse aplicativo E eu vou trazer muitas outras funções Que as pessoas não conhecem nos aplicativos Então não deixe de ver, assistir o meu canal Os próximos vídeos que eu vou trazer Que eu vou trazer coisas bacanas pro canal, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui Até a próxima Falou! Falou, tchau!